E aí, cara, tudo Eu sou o Larmes. Eu falar sobre ela, sobre Ozzy Return, cara. E sobre a imprensa, tá ligado? Criticando o Bolsonaro. Então, se você tá interessando nos seus assiste até se vocês, eu, se julgo, o final e bora pro vídeo, cara. primeira coisa que eu vou falar sobre ela é a vida tá ligado? Um canal muito bom, cachinho no YouTube, cara. Realmente, um canal muito bom, sério. Eu vou deixar o link no canal dela na descrição, tá ligado? Olá, bom, você deve conhecer boca no Riga, ou riga Academia. Bem, se você conhece, você já deve ter notado que o Deku tem um poder que nem o um Bakugou e nem o um Endeavor tem. Não, eu não estou falando do One for All. E sim, da empatia. Sério. Mas se você já conhece sobre o Oz Return, que é o assunto desse vídeo e o motivo que eu sei porque é o motivo porque você clicou nesse vídeo, tá ligado? É o que, cara? O Oz Return postou um vídeo, né? Aí mostrando como a imprensa é lixo, não sei o que, como a imprensa tá preocupada em criticar o Bolsonaro, né? E aí onde ele mostra, né, ele com a máscara, agitando a máscara e tal, depois ele mostra várias fotos da imprensa criticando ele e tal, né? Pra ele falar aí que a, que a imprensa tá contra o Bolsonaro. E aquilo, mano... Eu acho que realmente, cara, o vídeo do Bolsonaro lá, né, tentar ajeitar a máscara foi uma coisa bem engraçada, tá ligado? Mas eu concordo que isso é um golpe sujo, cara. É um golpe muito sujo da imprensa. Ficar fazendo de tudo pra, pra atacar o Bolsonaro, mesmo que, né, nessa treta do Covid e tal, ele realmente seja fazendo muita besteira. É, é que os caras estão tentando atingir com um golpe baixo, assim, mano, então. Eu acho isso bastante triste, cara. Eu acho realmente bem sujo da imprensa, tá ligado? Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, cara, né? Se você gostou, você promete assistir até aqui. Se você não gostou, já deve ter saído e você nem tá ouvindo isso. Então, nem sei por que eu tô falando isso. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo tá assistindo até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, porque isso ali me ajudou demais. Recomendo esses maravilhosos pra mais gente. Então, gente, tchau, galera.